E aí galera, beleza? Mário da G-Scape mais uma vez. Hoje eu vou apresentar para vocês, galera, uma moto que já fez e continua fazendo história no Brasil e por todo mundo. Que é a Yamaha R1. Estamos aqui com o modelo 2012 já. E desenvolvemos para ela, galera, uma ponteira fantástica, uma ponteira dupla em fibra de carbono. Que deu um visual incrível a essa moto. Vamos dar uma conferida de perto nesse trabalho. É uma ponteira totalmente construída em fibra de carbono Visando a estética, a redução de peso e o conforto para quem anda na garupa dessa moto Nós tiramos as ponteiras originais que tem um tamanho muito grande Aonde chega a sair para fora da lateral da moto Causando um incômodo para quem anda na garupa dessa moto Ficou bem legal o visual dessa moto. g Escape sempre caprichando nos detalhes. Preocupado com a satisfação dos nossos clientes. Hoje é uma referência na construção de ponteiras para motos de alta cilindrada, de alta performance. Galera, essa moto ela tem uma característica única. A Yamaha optou por um motor diferenciado nessa moto, que é o famoso Big Bang aonde tem a ignição de cada cilindro em tempos diferentes. Qual a consequência disso? O aumento do torque dessa moto foi incrível, a transferência de potência para a roda é imediata. Consequentemente, alterou o ronco dessa moto, onde vamos conferir agora. Ela lembra muito o ronco de uma Ducati V2. Vamos conferir? É bem diferente, né, galera? Mas a G-Escape proporciona um ronco incrível a ela. Vamos dar uma volta com ela, primeira e segunda, para vocês terem uma noção dessa moto andando com uma ponteira de escape, beleza? <tos> É isso aí galera, GESCAP apresentando mais uma super máquina para você. Se você gostou desse produto, você pode comprá-lo através da nossa loja virtual e aproveite e confira todos os nossos lançamentos e a nossa linha de acessórios também. Um abraço a todos, até a próxima!